Olá, eu sou Jaciara Carvalho, uma das docentes do curso Paulo Freire em Tempos de Fake News e quero convidar você a participar com a gente.